Oh, meus irmãos, aqui é o irmão Emerson Freitas, estou aqui na frente da Assembleia de Deus do Corrego do Genipapo no dia 18, onde eu fui impedido de entrar no culto da ceia, o coordenador evangelista Léo deu ordem para que eu não entrasse no culto da ceia aqui da Assembleia de Deus do Corrego do Genipapo Totalmente impedido, tá entendendo? É, o coordenador colocou alguns obreiros aqui na frente da igreja para não permitirem que eu entrasse então fica aí a minha indignação e a minha pergunta, porque eu, como congregado da igreja, há mais de 10 anos não posso entrar num culto de ceia, tá aqui a Assembleia de Deus, tá entendendo? Estou sendo impedido de entrar, não estou podendo chegar nem aos romperes da calçada da igreja. Então fica aqui a minha indignação, meu vídeo, meu apelo aos irmãos. Pastor Ailton José Alves, por favor, tome uma posição. Veja isso com o pastor, com o evangelista Eliel Alves. É o meu apelo, é o meu pedido de ajuda.